O DEVORADOR DE ESTRADAS Havia um motorista de caminhão, chamado Jack, que viajava pelas estradas solitárias da América. Ele era conhecido por dar carona a pessoas que precisavam de ajuda, mas não demorava muito tempo para que suas vítimas desaparecessem sem deixar vestígios. Um dia, uma jovem chamada Sarah precisava chegar rapidamente à sua cidade natal para o funeral de sua mãe. Jack ofereceu-se para ajudá-la e, com a promessa de chegar lá em poucas horas, ela aceitou a carona. No meio do caminho, Jack começou a comportar-se de forma estranha e, quando Sarah tentou sair do caminhão, descobriu que as portas estavam trancadas. Ela começou a ficar assustada e a tentar achar uma saída, mas logo descobriu a terrível verdade, Jack era um devorador de estradas, que capturava suas vítimas e as mantinha presas em sua cabine enquanto as devorava devagar. Sara lutou pela sua vida e conseguiu escapar do caminhão, mas teve que lidar com o trauma daquela noite por muito tempo. A polícia nunca conseguiu encontrar o responsável pelos desaparecimentos, mas as histórias sobre o devorador de estradas continuam a assombrar as estradas solitárias da América. Neste vídeo quero mandar um forte abraço para Maria Oliveira, Andréia, Juliana Martins, Hamilton, Maria, Sandra, Rafael e Sônia. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Torne-se membro do canal, para nos ajudar a crescer e trazer histórias como esta. Já estava me esquecendo de te lembrar, inscreva-se no canal, se ainda não for inscrito, e toque neste sininho para receber todas as notificações.